Alô amigos de hoje até domingo estarei com vocês analisando a seletiva americana classificatória para o Pan Pacífico, a primeira seletiva para o campeonato mundial de Guanju do ano que vem. Até para que vocês entendam, o campeonato americano, eliminatórias e finais no mesmo dia, nós temos, uh, os nadadores americanos não têm limites de provas, tanto é que o Caleb Dress está inscrito em oito provas, nadou a primeira hoje, sem do livre, e olha pelo que aconteceu hoje, é capaz de não aparecer em todas que está inscrito. Vou explicar mais ou menos como funciona, até para que vocês entendam qual a perspectiva do que vai acontecer até domingo. Os atletas para a classificação para a seleção americana, eles têm alguns critérios. O primeiro critério entram os quatro melhores nadadores das provas dos 100 metros nado livre e das provas dos 200 metros nado livre. Esse é o primeiro critério entra automático. Todo vencedor de prova que não seja o 100 metros nado livre e o 200 metros nado livre também entram automático. Aí você já tem os quatro dos 100 livres, os quatro dos 200 livres e todos os vencedores de prova. Quando você completa esses nadadores, o próximo critério passa a ser o segundo colocado de todas as provas que não sejam dos 100 metros nado livre e dos 200 metros nado livre. E aí sim, o próximo critério é o quinto e o sexto nadador das provas de 100 metros nado livre e 200 metros nado livre. Essa é a ordem dos critérios. Como você entra com 28 nadadores masculino e 28 feminino, tem vaga para muita gente. Eu acho muito difícil o Caleb Dressel, mesmo com o sexto lugar dele, feito nos 100 metros de livre, ficar fora do Pan Pacífico, muito difícil, porque tem o 50 livre, tem o 100 borboleta, na qual eu ainda acho que ele além de ser favorito, então ele tire segundo, mas ele entra, Aí eu acho que é muito difícil, agora uma explicação com relação à ao, ao competição no Pan Pacífico, no Pan Pacífico nada todo mundo gente, entrou na seleção americana, você pode nadar a prova lá, Lá no Pan Pacífico, todo mundo nada, os dois melhores nadadores, desde que estejam entre os oito da... melhores da prova, nadam afinal A e um por país na final B. É assim que funciona. Então, portanto, o Kelly Russell pode, inclusive, estar na final do 100 metros, Nado livre do Pão Pacífico, desde que ele entre por uma outra prova, ou por, pelo próprio revezamento, 4 por 100 livre, que ele ainda tem chance, porque é o último critério, ele só vai saber isso ao final, ou ele entra pelas provas de 50 metros, Nado livre, e 100 metros, na borboleta. Detalhe até interessante em relação à Ledeck, por exemplo. Aquele Ledeck, hoje, ela nadou 100 metros, nado livre, e ela ficou com o nono tempo das eliminatórias. Ela não nadou a final nadou apenas os 800 metros de do livre, e os 100 metros de nado livre, que ela ficou em nono, ela não nada a prova, mas ela poderá nadar lá no Pan Pacífico, mesma coisa com relação ao Caleb Dress. a diferença é que ela já está classificada, o Dresser ainda não está, ou seja, aquele Kelly pode pintar no 100 metros de nado livre no Pan Pacífico. Explicado como funciona o sistema, explicado como o sistema de classificação dos atletas, fala um pouquinho do primeiro dia. Esperava um pouquinho mais das finais, viu gente? As eliminatórias foram muito fortes, até o Sun Sun, o site americano, fez um, um levantamento muito bom de que essas eliminatórias de hoje foram mais fortes, tanto que o campeonato, a seletiva do ano passado para o Mundial de Budapeste, como para o Olympic Trials do Rio 2016. Umas eliminatórias muito fortes. Como as eliminatórias foram tão fortes, eu esperava que as finais fossem mais fortes também. Coisa que não acabou não acontecendo. Nos 200 metros na borboleta, a Halle Flickinger, que para mim foi a melhor nadadora do dia, pelo 2,587, segundo tempo pela manhã, segundo tempo do mundo feito pela manhã, batendo um recorde do S-Open, que era ainda da Mary Meagher. Imagina, minha gente, 2,596 de 1981, da Mary Meagher. Foi um recorde mundial que ficou até 2000, até o ano 2000, que a Susan O'Neill, australiana, conseguiu bater. É, à tarde, a. a a Hallie Flinger ganhou com facilidade, mas piorou um pouquinho a dor na dona casa do 2,6. E olha, até os 100 metros ainda estava até mais rápida do que havia feito pela manhã. Nos 200, borboleta masculino, nada de expressivo. O 1,54 para um nadador novo, Justin Ryder, a primeira seleção americana que ele faz. Nós tivemos cinco nadadores na casa do 1,55 pela manhã. Na final foram seis. 5 para 1,55 e o Justin Wright que nadou para 1,54. Gente, lembrando que o, o Chris Semilak, nadador da Hungria, tem 1,52. Ou seja, nessa prova, os americanos parecem um pouco fracos. Não foi fraco sem estado livre, porque pela manhã tinham sido 15 nadadoras para 54, né? 4 para 53 e mais 11 para 54. De tarde, aí sim, nós tivemos a primeira uh, colocada para 52, que foi a, a Simone Manuel, que bateu, inclusive, o recorde uh, do US Open. Da, é, é que uh, ela, não, ela tem o recorde americano e agora passa a ter também o recorde de US a Simone Manuel que ganhou a prova dos 100 metros nado livre fazendo o terceiro tempo do mundo, com a marca de 52 e 54, ela que nadou o tempo todo na frente, 52 e 54 de parcial, foi a única na casa dos 52, aliás, tem que falar também a Mary Comerford, que é a segunda colocada a nadadora do brasileiro Arthur Albieiro que colocou dois nadadores na seleção, em primeiro dia, dois nadadores do Arthur Albieiro classificados, o outro foi o um nadador de 200 Borboleta, que ficou em segundo colocado 200 Borboleta, o Zac. Harting, que ficou com 1,55, 11, segundo colocado na prova 200 borboleta, dois americanos na seleção. Do Arthur Albiero, treinador brasileiro da Universidade de Louisville. Vai a prova do sem-médio do livro, uma prova que chama muita atenção, porque é uma prova que a gente está ligado. Pela manhã tia, nós tínhamos tido um 48.02 do Zachary Apple, que dessa vez caiu para quarto. Fez 48.34. A prova foi ganha pelo Blake Pieroni, fez 48.08. Nathan Neider, 48.25. Tolan Hess, 48.30. E o Zachary Apple, 48.34. Esses são os quatro do revezamento. Em quinto, Michael Chadwick. Que passou na frente de todo mundo, primeiro lugar nos primeiros 50 metros, 22,73, mas caiu na volta 25,71, 48,44, ficou em quinto. E o sexto colocado, o Keller Dressa, quem diria? Passou em segundo, 22,94, voltou 25,56, 48,50, nada bem o Keller Dressa tinha classificado com um o sétimo tempo, terminou com o um sexto. É, eu pela manhã, eu até acompanhando a, com, a competição Pela manhã eu tinha publicado no, no, no Twitter eu Achei que o Dressel estava muito pesado E eu achei muito pesado, sem velocidade, sem, sem explosão Não era o mesmo nadador que eu tenho, a gente tem visto Nadando fácil não, um Dressel novo Esse até é surpresa, mas vamos ver Tivemos as provas de 800 metros de dado livre A, a Kelly Ledeck ganhou com uma certa facilidade Fez 8 e 11, ela já tinha feito 8 e 7 na, na, no grande prêmio de Indianápolis, e nós fechamos o dia com o Jordan que nadador do Santa Mônica que fez 14h48, 89 segundo tempo do mundo, hein? dois nadadores na casa, do, abaixo dos 15 minutos pros 1500 metros nato livre, como eu disse esperava um pouquinho mais do primeiro dia uh, principalmente pelo que eu vi nas eliminatórias mas o mais importante, tá todo mundo ligado Caleb Dressel ainda pode pintar nessa seleção, já expliquei ou ele entra pelas provas de 50 livre sem borboleta, ou ele entra como o sexto tempo do revezamento e aí pode nadar tudo no Pan Pacífico. E detalhe, ficar fora do Pan Pacífico está fora do Mundial de Guanju, porque a seleção americana para o Mundial sai dos melhores tempos na soma do Pan Pacífico e da seletiva americana. Para fechar, revezamento 4% livre dos Estados Unidos na soma dos quatro finalistas de hoje, 3,12,97%. A soma do Brasil no Troféu Brasil, os tempos dos nossos quatro nadadores: 3,12,93. Ah, esse revezamento promete. A gente volta amanhã. Até lá.